Como é que vocês estão, velho? Ficou tempo, mano. Saudadezinha de fazer uns sorteios. Pode, pode avisar a galera aí que, mano... Agora vai ter live o tempo todo. Tendo, se não todo dia, pelo menos umas quatro vezes por semana. Agora eu tô com tempo, né? Eu não tava fazendo, guys, porque eu tô com... Ai, caralho, não morreu. Eu não tava fazendo porque eu tava com um probleminha no, no dedo. Foi a mira meio hits. aí, hits. daí. Nego vai abrir meio ah, da né? mira. Certeza. Eu vou pôr a mira meio de fã. Paguei. Nossa Ei boy, ele tá lapada do caralho, Tá jogando com malícia né boy Se tu entrar assim de novo boy Vou dar, vou dar em um entuve Fala comigo aqui Tô, tô contigo Vai dar pra cima pois da caixa é aqui A gente bate meio, sete. Ai não, morri Tô contigo, tô contigo Você que dá o pé aqui? Vamos para varanda aqui, aham, uhum, tá indo Vamos para varanda O varanda, guys Vem O varanda vou deixar passar, tá? Tentando sozinho Vai ser né? vai ser barana, guys Salve, Renan. Beleza, mano? Tranquilo? É não, eu tô brincando, galera. Oh. tá tolando, ah. não. Eu acho que ele, tá na ele de joga de bem, velho. Ah, o PP e o Tog, esses moleque é bom, velho. Eles jogam bem, tem, tem uma mira boa, noçãozinha de jogo, tudo. Tirando a telação e o cheater, Sim, cara é que é que é mano. Vamos é ser grandes jogadores. Cheque, tá ah, entendi. Você uhum. acha que o time novo da 0, -0 vai dar bom? Eu acho que vai, é, mano. Ó, você pega... Meada. Food, taco... Boy, tá a minha, a Eu acho que só falta um cara... Filhada. Uh... <risos> acha aquele menino molesta que tem futuro? Acho que tem sim, né? <risos> Alguém não acha? Vou varar, Smurf. Um do meio. Meu Deus. <risos> Morto, mais um carroça. Morto, mais um, dois, mais dois. Tomou tiro. Mais um, mais um carroça. Mais um, mais um. Mais um ah. meio. Deus, Ai, Deus do céu. Nossa, meu time tá sanguinário, mano. Eu eu quero. Saiu Dragoners. Ó o rei do faca. Estou ligação. Tem mais espada desse tamanho também. I play Sorry. Window, dog. I play with nobody. I I play I play city. I play, CTE. play catwalk. Não me é podia beber. Vamos, vamos só em inglês agora. Só em inglês comunicação. Eu vou puxar algo ou quê? É um gambito. I yeah. go to palace. RB não chorado viu o colherado. Eu juro pra você é, velho, não, meu cara. jogo travou, mano Ô, oh, o Phelps, ele é rato até nas, nas, nas desculpas, velho Caralho. <risos> mas mano, eu tô falando sério, isso. porra Mas ah, <risos> <véio>, é sério <risos> <risos> Alguém tem drop aí, pelo menos? List, win. Puta mano, se eu tivesse de arma esse round, eu teria matado dois passando no mercado, velho Tô vou tirar o L tá apagou, apagou a bola toda, o Daly Muito suado, o Elegas O foi pra Daly Ele é perto, ele Rato, rato, rato, rato, rato Morreu, rato. morreu Ruxou B, ruxou B, é bem lá, gente, Janela, janela, janela, janela, rato Tô no taco aqui, véi Do rato Pessa que, é que TV, é mano não, que... Mano, vocês que estavam com saudade da minha stream Vocês estavam com saudade também dessas balas lindas? Aham é. uhum. A nada já vai direto lá, vamos só uma Daí eu molo varanda e já abriu lá pra cima Ah, rushou meio, ruxou meio um Ok, só vai, só vai Só vai, só vai, só vai Vou levar varanda pra cheio. Ah. O que, que houve com a Julia? Né? Isso foi um acidente ano passado, ela caiu no quadriciclo, quebrou a costela, bem velho, bem quebrado. <risos> e com isso, tipo, aí o osso bateu, perfurou um, acho que não sei se foi o um fígado, não sei o que, que aconteceu, que furou alguma coisa lá e que vazou sangue pro pulmão, velho. E aí, encheu, tá ligado, de, de sangue no pulmão, velho. E é isso, agora ela tá bem, tá feliz. Isso tudo no final do ano, né, galera? Isso aí, isso tudo no final do ano. Quando A gente foi ter as nossas férias, né? Quando a gente foi descansar. Entrando. Tô entrando. Aí tem um cara bugado. na cabecinha. pode ah, entrar, guys. Pode pular. Jungle, Ai, dog isso foi quase que jungle, jungle, jungle. Nossa! Que, que isso? Aqui. Curto mina que usa óculos, mano. Legal, pô. Se ela enxerga, ela enxergar, já sei que eu não tenho <risos> Os, Os caras não dá, velho. Os caras não dá, velho. É isso? Acho que deu, acho que deu. Valeu então, queridos. Acabou bem, não? Acabou já? Acabou.